Rapaziada, vamos, pegar, vamos de helicóptero. Tio. É um pouquinho mais rápido, tio. é só um pouquinho mais rápido. Beleza, tranquilo. Ó, a missão fica ali a 700 metros. Tio Coverdinha vai fazer muito rápido. Rapaziada, tem um local secreto aqui, hein? Ó, Capelinha Grega, hein? Santuário do Amor. Peraí, tio, não. Ah, oh, meu Deus, cuidado, hein? Rapaziada, esse helicóptero simplesmente não tem as metades do sobre o amor e dificulta as ações especiais tecnorizadas, mas vamos usar ele somente para nos locomover até aquela área ali, hein? Ó, 300 metros, rapidinho a gente chega, oh, uh. Pá, chegamos, chegamos, ó. tá rolando os barcos do amor aqui, cuidado, simplesmente o caverninha cai tio, ah, meu Deus, cai não hein, Ai, cai na água, Ai. Ah, cai na água, tio? helicóptero tio, o helicóptero caiu tio, oh meu Deus do céu, cuidado caverninha, cuidado com esses negócios hein? você tem para Kelson, Tranquilo, pegamos jet ski. Oh meu Deus, vale isso. Olha já preparado, meu. Isso é tipo uma guyber, tio. Já cai de helicóptero na água, jet ski esperando. Ô, oh, meu, boa, boa. Ô, oh, meu, ó. Oh, quero ver não empinar esse negócio. Vamos, caverninha, vamos. Oi, oh. de novo. Então, tipo, eu perdi o GPS do barco. Ô oh, meu, como é que é? Saco. Cara, você precisa conferir todos os pontos do rio. Um deles vai ter os recipientes de bênção. Eu sei que você consegue. fazendo? vale isso. Pô, oh, meu Deus, aí fica difícil, hein. Ah, oh, meu vou subir lá e ver qual é que é desse G.P. Nelson aí. Ah, se liga só nas habilidades gregas desse carinha, tio. Tem como fazer uns rapelson, Tio, tem como subir, ó. Oh. Vai achando que o cara é podre, tio. Já vi um jogo assim? Sobe aí, tio. Ó oh, meu Deus, você é podre mesmo, hein, tio. Ah, oh, meu Deus. Sobe aí, tio, sobe. Oh. Over here. o cara é simplesmente o Scorpion do Mortal Kombat. Jogo Get Over Here. E vai lá pra cima, é praticamente assim, vamos religar. Oh meu Deus, não espanta os caras não, tio Rapaziada, Caberninha já deu já deu as ideias pro cara aqui, tio, ó, ó que, tio, vamos dar, vamos dar um zonho aqui, outro zonho aqui, tem um negócio para explodir Oh meu Deus, Caberninha, tá dentro, tá dentro dos caras, tio Ô oh, meu Deus, tem bazuca, tio Tem como pegar a bazuca aí? Pega a bazuca aí, cadê? Ô oh, meu como é que é? Aí você cai, tio, ó, oh, cai também aí, é Vamos cair de boa. Pô, dá bazuca pra mim. Ei, tio. Não quero. Você não oh, meu Deus. De olha cara. aí. Olha aí se não tem como trocar ideia. Tudo que você tá fazendo não serve de nada. Não serve de nada. Cadê você? Dá o aí, ó. Oh, meu Deus. E aí? Sintoniza os olhos e aperta seus chakras. Se você não ver nenhum recipiente de bênçãos, não é o lugar certo. Pode oh, meu Deus. Olha um isso, ali, não, tio. Como é que eu é lembro? negócio? Não tô lembrado, não. Rapaziada. É aqui, tio, é aqui, ó, ó, ó. quatro... Ô, meu, quatrocentos metros? Outra vez, tio, vou ter que correr lá embaixo. Pelo menos tem uma bazuca, hein, vamos se ligar. Beleza, vamos colocar a bazuca no bolso pra gente ficar mais leve e correr esse negócio aqui. Bah! Rapaziada, acabamos de avistar aqui um torturamento grego Nossa, pai, e o caverninha vai mais. dar um nesse lock para ele largar de ser Mas trouxa, que... ó, meu. não teve como, não. E tá de boa? Oh, meu. tá de boa. Já era, tio. Gente, Ô, oh, meu Deus, e aí? Oh meu Deus! Ai! O que, que é isso? Rapaziada, estamos Boa na farinha! Como que é dia? De novo? Vale isso! Rapaziada, o cabineiro tá começando a curtir essa benção, hein? Oh meu Deus! do céu! Nós te convidamos ao nosso lar, ao nosso coração Confie <risos> no um caminho e você encontrará as respostas que procura. É mesmo, tio? Onde é que tá esse negócio, pelo amor de Deus? Ô oh, meu Deus, seu carneirinho! Oh, tamo no paraíso, hein, tio? Oh. É até um, um coelho. que é isso aí? É um coelho cajades? Pô, esse coelho cajades aqui é simplesmente um coelho mágico, tio. Vamos se ligar e ele dá poder para você. Rapaziada, vamos em direção à tiazinha ali que ela tá dando altas rodadinhas do amor para nós, hein. Vamos seguir aqui as borboletes, hein. Ô, oh, borboletes! Rapaziada, tem como andar mais rápido no céu, não, tio? Oh, tá tudo em câmera lenta. Rapaziada, chega mãe Vom, Vamos ver o que a tiazinha vai falar para nós. Contra nós busca a salvação. Não foi para isso que lutamos. Nosso caminho de perto, Você é a prova. Como é que é? Todos precisamos de orientação às vezes. Precisamos ser fortes. É, tá um pequeno... Oh, não, não. Esse cara no é um paraíso, não. Estamos vigilantes. Você verá. Peraí. Não, não, não, não. Verão. Não, o que tio. Rapaziada, no é, tá tão um delegado ali, hein, tio. E eles verão. Não! Rapaz, esse cara nem pisca, tio. Ele é do. Nós tudo que construímos. Você me julga. Você não julga. Rapaziada, esse cara é sinistrão, tio. As coisas que fizemos. As pessoas dizem que sou louco. Parece! Mas quando você acorda de manhã, você vê as mesmas notícias que eu. Claro que sim! Seus olhos não se enchem de pavor. Não. Caminhe é profissional, de Isso papel é um de mundo. Isso! Rapaziada. Esse é o mundo que construímos para as nossas crianças. Comunidades divididas. Muros enormes, erguidos. Porque líderes são impotentes para agir. Valentões confusos demais para liderar com justiça. Peraí, tiozinho, Pera, peraí. Você tá com uma conversa meio grega eu pro meu lado, hein, Tio? pedi por isso. Eu fui escolhido. Rapaziada, ser. Os cara vem que essa conversa é para cima do caverninho, O Cavernil é profissional. É tipo, botar tá dentro está da bênção o que todo. Tô... O quê? Você não disso. Ah. Uh! Sei que consegue. Como é não mas A humanidade mim, é fraca e vulnerável. Peraí Joe, e aí? Volta Estamos pra lá e dá de boa destruição e ninguém está fazendo nada a respeito Tá de boa, volta, volta pra lá Eu vejo isso, você vê Qual é que eu vejo? E não somos loucos Então o que devemos fazer? Vamos sentar e esperar o inevitável? Não pretendo ser um homem perfeito mas enxerguei o que estava por vir e escolhi agir, liderar, porque a sociedade está esfacelada. E o único caminho adiante é retornar ao que um dia já fomos. Peraí, isso, quer voltar e para as cavernas, tio? Seguros. Aí eu curto. Estão seguros e protegidos em nosso jardim. Eu posso salvar você. Peraí, tiozinho. Tá ah, meio estranha essa conversa, de Oh não, de não, não, não, não! Oh! Mas preciso. Negócio de florzinha o cara é espertinho, tio. O caverinho já tá ligado ah! nessas florzinhas. Recruta, recruta, recruta! Acorda, recruta, tio! Recruta, recruta, Peraí! Taca em mim, taca na minha veia! Isso! Peraí! Anda! Taca no sonho dele, vai! Vai! Melhorou, hein? Melhorou. Oh, Jesus Cristo, você me assustou. <risos> oh, xerifão. Tá de boa, Tá Tudo sob controle. Algum só queria só saber como botar. que era do outro lado. Que pegaram o, o Grade na teoria, mas. E cadê o Great? Ah, Jesus. Você precisa relaxar, descansar. Até amanhã. Até amanhã, tiozinho. A gente se fala, hein? Valeu. Cristo. Como é que é o negócio? Ô, Sorinho? Rapaziada, Essa merda fode de uma vez com o seu cérebro. Rapaziada, essa benção aí é altamente grega, e Vamos! Hum. Hum. Beleza, hum. É o um tamanho já está sentado, Hoje já se recuperou, um ó. Um turno assim na cidade grande, só oh, meu Deus do Três pontos de vantagem! A benção! Rapaziada, ah, o cabelo está dourando esses pontos de vantagem! Achei que a gente tinha perdido você pra bênção, a agente. Graças a Deus pelo seu xerife. Vê o que pode fazer para ajudar esse pessoal. Beleza, tio. Vamos ver o que, que a gente pode de fazer de aqui. Trocar um ideia com esse aqui, trens, Moonflower era um lugar para famílias, mas agora tá em ruínas. Oh, meu Deus. Tem só e um aí? babaca tocando música alta, atirando e colocando fogo nas coisas. Como que é o negócio, <risos> tio? Fala os caverninha. Um Rapaziada. Ai. Beleza, rapazes. Já temos umas missões... Para buscar aqui, hein, ó. Oh. Ali fora, até o metrin aqui, tem alguém que tem missões especial. Seria oh, meu Deus, aqui. Ó, oh, esse cara tem missão boa. Oh. Já ouviu falar de um cara chamado Finney? Claro que ouvi. Ô, um farmacêutico na cidade. Oh, meu Deus, é primo do Kevin. Admirava, ouvia como um dos pilares da comunidade. Rapaziada, tava com uns um negocinho aqui atrás, hein. Passava de um vendedor de drogas. Oh, meu Deus, o Deus assim, aí o cara o zoou. hein. pra agora. Ajudou a criar a... Benção. Dizem Rapaziada. que você instalou no viveiro Jessel Era um átrio lindo Aquele lugar antes de... Bom, antes Agora o Finney tá cultivando o veneno dele lá oh, Só meu Só planta Deus aquelas céu. flores terríveis Rapaziada, então, altas plantinhas, Se você fosse lá e botasse fogo nas plantas Bom, aposto que Na o Finney apareceria correndo Totalmente em pânico <risos> Claro, tio, vou meter fogo então Rapaziada, vamos nessa você missão vai já vai direto vai. Rapaziada, o que que acontece? Temos a escopeta nível 2 ali, hein? Vamos simplesmente pegar ela, hein? É nóis, tio. Ó, já mete aqui diretamente no bolso o cavernício. Uh! Tranquilo, rapaziada. Vamos agora em rumo a essa missão grega do amor. Cheguei chego aqui no pé na porta e já estamos fora. A missão está simplesmente a dois mil metros para o caverninha. E vá. Rapaziada, o que, que acontece? O caverninha. Uhum. Tem como ligar para o helicóptero, tio. que nós manda para nós. É só a gente pegar ele aqui, ó. Tem um aqui, hein, ó. ó setinha do amor. Ó. Nossa senhora, tinha um pouco zoeira. Ô, já cai direto no meu bolso, tio. Vamos abrir aqui, ó, o um negócio aqui, se você não se importa. Ó. Ah, oh, meu Deus, você tem metralhão? Rapaziada, <risos> <risos> vai ser um pouco zoeira essas aventuras, hein. Estou começando a curtir na calada da noite. Vamos começar... Ah, meter bala, hein, vape. Rapaziada, estamos a 300 metros da missão. O Caverninha já está com seu águia delta 12 pronto para pousar. Aí, vamos se ligar, aí, vamos começar a descer aqui. Ó, que tem altos caras esperando o caverninho ali. Vamos carregar dentro do campo de batalha, tio. Será que tem como pousar no meio dessas árvores aqui, tio? Tá, tá meio não propício para uma, uma pousagem boa. Pousa aí, tio. Ó, vamos descer, vamos ver qual é que é, tio. Vai tomar no caneco. Rapaziada... Visibilidade não, muito boa. Nunca nem vi, não. Beleza. Mas o cabineiro vai dar um jeito de pousar aqui. Pousa ele, cabernet, vai. Ó, ó, de boa. Vamos pousar de boa, hein, tio? Ah, meu Deus, com amor, aí. Ó. Eu nunca te amo. Oh, meu Deus, ó. Foi um, foi um voo de boa, Ô oh, meu, barulheira, hein, tio. Vamos para com isso, hein. Tranquilo, já é. estamos aqui na floresta. Vou dar um carrinho aqui só para ficar feliz, hein. Ah! Beleza, estou feliz agora. Oh, meu Deus. Quando oh, você oh. chegar no viveiro, destrua tudo. Oh, meu, é meu altos caras. Peraí, tio, pera aí, peraí. Então vamos trocar uma ideia de boa. Ah. <risos> amigável. Zoi, beleza. Um já foi. Tranquilo. O quê? Nossa, no meio? No meio não, caberninha. No meio não. Oh meu Deus, vem! Vem, seus locks! Oh meu Deus, e aí? Rapaziada, ah. vou correr Oh meu Deus! Ai, meu Deus! O que você sai daí, seu Loki? Eu tô te vendo atrás da moita. Beleza. Olha, tem um aqui, ó. Tem dois, tio. Ó. Três. Oh, meu Deus. Oh, Deus. Peraí, tio. Pera aí. Você vai cair. Ixi. Oh, meu Deus. Ai. Carrinho, dá carrinho. Beleza. O quê? Ó. Oh, meu Deus. E aí? Cai aí, tio. Cai de boa. Ixi. Altos. Desce, tio. Rapaziada. Oh meu Deus. Ai. Ai. Aí pegou. Rapaziada. Ai, bico. Ai, na coxinha. Rapaziada, eu da, da treta aqui, hein, tio. Os caras estão altamente protegendo o local. Ah! Beleza, vou, vou pegar esse preta agora, tio. Oh, meu Deus, eles mexeram com o meu... Psicológico, com o meu sentimento, hein. Não curti. Rapaziada, <risos> vamos pro round 2, dois, O round 1 um não deu muito certo não, hein. Beleza. Dentro da casinha aqui, não tem nada. Beleza. Vamos dar um zoinho, hein, pelo amor de Deus. Beleza, tem um aqui. Achou? É, aí, beleza, é nós. Ah, meu Deus. Toma um. Beleza, Cadê? Ô oh, meu, tem outra ali. Ô, oh, ele tá bem longe, hein, tio. Ô, oh, meu Deus. Aí você vai... Oh, Ó, oh, escopetão pra você. Larga para você trouxa, hein. Beleza. O quê? Aí você marca, tio. Oh meu Deus. Carrega a caverninha. São as duas armas sem munição, tio. E aí? Onde? Ai! Rapaziada, corre. Dá carrinho, tio. Ô, oh, meu da Dá carrinho. Não tem mais nada pra fazer. É carrinho. Beleza. Não, não, não, não. Tamo atrás da moita aqui, hein. Vamos ter que esperar os caras. Os caras são altamente perigosos, hein. Oh, meu Deus! Ah, uh, oh, meu Deus! Peraí, peraí. Tá valendo esse tipo de coisa, Claro. que tio. Rapaziada, ó. Oh, fogo cruzado. Corre, tio. Peraí, peraí, peraí. Ó, você vai cair de ser trouxa. Vamos ter que... Oh, meu Deus, quebra essa janela aí, tio. Oh, meu Deus, quebra. Por cima, tio. Por cima é sempre melhor. O quê? Não, mentira. Tem cara na cola aqui. Tem. Onde? Los Angeles. Vou, vou, vou subir no telhado. Vamos fazer um turista aqui. Onde? Ah, meu Deus, tá rolando altos gritos, hein? Oh, meu, aí aí você cai, tio. Oh. oh, meu Deus, bem no queixinho, hein? Queixinho cai, beleza. Rapaziada, tá rolando um chip grego nas costas do cara ali. O cabaninha vai descer. De boa. Beleza? Oh, eu altos aqui. Oh. Zoe. Tranquilo. Oh, de... Dá zói. <risos> Dá o tio? ei aí, aí caiu, tio. Beleza. O quê? Okay. Oh, não, tio, não vale. Ó, oh, bica o zóio, tio. Bica o zóio. Beleza. Oh, como é que é? O quê? Oh, rapaziada, o barril. Ó oh, o barril, tio. Ó oh, o barril. Aí você marca, tio. Aí boa. Ó oh, bom dia. Ei, tio. Oh! Beleza, tio. rapaziada. Vamos pegar a escopeta, aí, tio? Oh, meu Deus do céu, essa não tá com nada. O quê? Escopeta? Rapaziada. Tem muito cara, tio. Tem muito, não acaba. Ó, oh, ó, oh, escopretei, beleza Próximo, cadê o... Ah, oh, oh, tá brincando, tio uh, Ai, corre, corre Rapaziada, pegou na virilha, hein Oh, meu Deus do céu, eu tô conseguindo correr mais não, hein Carrega Olha, um segundo de, de, de trégua, né, pelo amor de Deus, hein, tio Oh, meu Deus, 50 balas pra colocar na escopreta O Leon coloca duas, vira 20 O Leon sabe como carregar, hein Ô, oh, Leon, beleza, esse loco aqui vai levar um zoinho Já foi Na nuca zoífera dele Vamos pegar o dinheiro dele também pra negar de ser trouxa, beleza Não, tem mais aqui, hein, ó oh. Ó, oh. olha aí tio Oh, oh. ai oh, meu deus, pera aí, tiozinho, você é muito forte hein E aí? Oi! Rapaziada, não para de se mexer tio, ah, a cabecinha fica tremendo na frente do cabelo. É beleza, vamos, vamos, vamos parar com essa ideia tio Vamos parar com essa ideia tio Vamos parar com esse negócio aí hein, Escopeta bica Rapaziada, finalmente tio. oh meu deus, foi o cadáveres aqui ai, ai, ai, ai, ai. Momento de paz tio, reflexão Temos as plantinhas, ó. Oh. Já vai rolar um churrasco de inauguração. Vamos se ligar aí. Tranquilo. Ó, ganhamos pontos. Cabaninha curte pontos.